Meu coração já sabe que o seu Não quer mais me amar Não bate mais junto Está na distância, não sabe voltar Ficou nas planícies, nas alvoradas No entardecer nas águas profundas Perdido nas matas do Pantanal Meu coração é um animal Que se libertou Agora é escravo Da liberdade que o campo criou chuvas, rumo dos ventos, pó do sertão Raiz espalhada no chão, na chapada do Pantanal Tem o cheiro das folhas no chão Tem o gosto das terras sem fim tem o jeito macio dos rios que fogem do mar. Não se esconde das lutas que vem. Não tem pouso nem hora, ninguém. Mas espera no fim de algum dia quem sabe parar. Meu coração animal que se libertou Agora é escravo Da liberdade que o campo criou Dono das chuvas Como dos ventos, pó do sertão Raiz espalhada No chão, na chapada do pão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 mas espera no fim de algum dia Quem sabe parar Meu coração é um animal que se libertou Meu coração já sabe que o seu não quer mais me amar Coração amar.